Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de aquário, então vamos lá. Questionamento, vamos complementar. E vou trazer também um conselho do oráculo. e estabilidade. Aquário. Muitas são as dúvidas de uma pessoa que é muito analítica, que vem buscando compreender o momento que está passando e a cabeça está tão cheia que não te permite dormir. Quando você tenta descansar, a cabeça começa a trazer pensamentos amplos, de muito questionamento, dúvidas e preocupações. E esquece por alguns minutos ou horas essa situação. Você sabe que é algo que mexe com você, mas que foge do seu controle. Porque você quebra a cabeça pensando nisso e não chega a nenhuma conclusão. Então, enquanto essa solução não vem, vai fazer outra coisa para o seu bem-estar. De modo que... Você se conecta com a sua força interna, soltando a expectativa daquilo que você não encontra razão agora. Força para andar sobre esse momento onde a decepção fala mais alto. Olha aqui, de um lado está o que não deu certo, e do outro o que deu muito certo. E você no meio, dividido, olhando mais para o que está difícil. Então, tenha força de olhar para o outro lado e tudo de bom que já te aconteceu e tudo de maravilhoso que ainda vai acontecer, se você mudar o foco. E a carta do oráculo, estabilidade? Não havia carta melhor. Vamos ler.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 é de cura e libertação para você atingir a estabilidade real da verdade da sua alma. Tá bom? Gratidão.